fala mestre tudo tranquilo nessa aula conversaremos sobre o um movimento retilíneo uniformemente variado e para começar sabendo as características deste movimento MRU ou MRUF a gente lê o título e conversa sobre essas características não é mesmo mestre então um movimento em que a posição varia em relação ao referencial adotado. Retilíneo, isso, a trajetória é uma linha reta, não é, mestre? E quando a trajetória é uma linha reta, quando não há curva, não há uma medida de variação da velocidade na direção e no sentido da velocidade, ou seja, não há aceleração centrípeta Então, nós já vimos isso no, no MRU da aula anterior, né mestre? Que se o movimento é retilíneo, qualquer que seja o seu tipo de movimento, retilíneo sendo retilíneo a aceleração centrípeta é nula porque nesse movimento não há curvas tá e esse movimento além de ser retilíneo ele também é uniformemente variado peraí antes o movimento era só uniforme antes a variação da posição era sempre da mesma forma e por isso conferir o caráter de que a velocidade tivesse em módulo sempre o mesmo valor mas neste movimento, mestre, no movimento que é variado, quer dizer que o movimento é variado. Quer dizer que a variação da posição não vai ser sempre da mesma forma. E isso significa que este móvel vai andar espaços diferentes, distâncias diferentes a cada segundo. Então, ele vai andar uma distância cada vez maior ou uma distância cada vez menor a cada segundo de movimento. Só que está escrito aqui uniformemente também, quer dizer, varia a distância que se percorre a cada segundo, só que ela varia da mesma forma. Professor, como é que pode variar da mesma forma? E daí fica igual. Não, não, mestre. Quer dizer que o que muda na distância percorrida a cada segundo é sempre o mesmo valor. Ou seja, a velocidade desse móvel vai ser alterada, porque se ele anda uma distância cada vez maior a cada segundo, a velocidade tem que estar aumentando em módulo. Se o móvel anda uma distância cada vez menor a cada segundo, a distância tem que estar diminuindo em módulo. Só que o que a velocidade aumenta ou o que a velocidade diminui é sempre igual. Então, a variação da velocidade será sempre a mesma, em módulo. E o que mede a variação do módulo da velocidade é a aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial no movimento uniformemente variado, sendo retilíneo ou não, tá, mestre? Aqui a gente está vendo o retilíneo, mas se for um movimento que não retilíneo, mas uniformemente variado, essa característica será a verdade novamente. A aceleração tangencial é constante. Isso significa que a medida da variação da velocidade a cada segundo, no módulo da velocidade, terá sempre o mesmo valor. E como é que a gente mede a aceleração, mestre, a tangencial? Bom, se a aceleração tangencial é a medida da variação no módulo da velocidade a cada segundo, a aceleração tangencial é aquela que... Calcula-se por variação da velocidade pela variação do tempo. Então, ΔV sobre ΔT. E através dessa equação, a gente pode determinar qual é a equação horária da velocidade ou função horária da velocidade, que é aquela equaçãozinha que nos diz qual é a velocidade do móvel a cada instante do movimento. Então, eu desenvolvi aqui, eu abri as equações, ó, a aceleração tangencial foi para o outro lado da igualdade e virou simplesmente aceleração. Porque no MRUV, mestre, só tem aceleração tangencial, a centripeta é zero. Portanto, a aceleração ou a aceleração resultante do MRUV é a própria aceleração. Tangencial. Então eu coloquei aqui como simplesmente aceleração. E o delta V eu coloquei velocidade final menos velocidade inicial. Sobre tempo final menos tempo inicial. Então eu só abri. E aí lembra, né? O tempo inicial é quando liga o cronômetro. Então, ligou o cronômetro, esse tempo aqui inicial é zero quando liga o cronômetro. E o tempo final é o instante em que a gente vai determinar a velocidade. Passei esse tempo multiplicando a aceleração, o lado da direita da equação, e aí eu sei que velocidade final menos velocidade inicial, que era o que já tinha aqui, ficou igual à aceleração vezes tempo. E aí a gente passa a velocidade inicial para a direita e a gente encontra a equação horária da velocidade. A velocidade de um móvel é igual à velocidade inicial dele, mais a aceleração vezes o tempo. Mestre, tem um jeito mais interessante de ler essa equação. A velocidade do móvel neste instante é o que ela era no início do movimento, mais quanto variou na velocidade em módulo desde o início do movimento, do T0, até o instante T, que é o de agora. Então, a velocidade de um móvel sempre vai ser o valor inicial, mas quanto variou e o quanto varia a velocidade de um móvel é o produto aceleração vezes tempo. E agora eu vou te dar um tempo aí, mestre, para fazer o print desse quadro. E agora, mestre, a gente vai conversar sobre a classificação do movimento, no caso do MRUV. Quando que o movimento é progressivo, quando que é regressivo, quando que é acelerado ou quando que é retardado. Lembrando, quando a gente viu isso na aula de aceleração, mestre, eu te disse que acelerado era cada vez mais rápido e retardado era cada vez mais devagar progressivo, era porque ia para frente, pensando na orientação da trajetória para as posições crescentes, e regressivo ou retrógrado ia para trás, pensando na orientação contrária às posições crescentes. Né? Então, para o lado que a posição decresce, bom, eu fiz aqui quatro exemplos, né? Quatro possibilidades são as únicas quatro possibilidades de classificação do movimento variado e vamos entender cada um deles. Né? se acompanha aqui comigo. Ó, eu tenho um móvel que se movimenta para a direita, esquece a aceleração por enquanto, se ele se movimenta para a direita, e na nossa convenção para a direita a velocidade é positiva, então ele está indo para o lado para onde as posições crescem, ele tem um movimento progressivo, ele progride, e a gente contabiliza a velocidade desse movimento como positiva, então, velocidade positiva, movimento progressivo. Independente de aceleração ser positiva ou negativa, olha para o sinal da velocidade. Se for positiva, o movimento, mestre, é progressivo. Só que nesse movimento, além da velocidade ser positiva, a aceleração também quer dizer o... o Piloto, motorista desse carro, ele está acelerando o carro e a aceleração resultante sobre esse carro aponta para o sentido positivo também. Se a aceleração aponta para a direita, ela é positiva também. Só que uma aceleração positiva. No mesmo momento em que a velocidade é positiva, significa que a aceleração está ajudando o vetor velocidade. Mestre, lembra disso. Ó. Se a aceleração e velocidade têm os mesmos sinais, elas apontam para o mesmo sentido. Porque aceleração e velocidade são grandezas vetoriais. Elas têm módulo, direção e sentido. E nas contas, o sentido sempre é representado pelo sinal. Então, a aceleração e velocidade, ambos com o mesmo sentido, significa ambos com o mesmo sinal. Aí, em função disso, a cada segundo, a velocidade ficará maior. Tu tens que pensar, mestre, que a aceleração ajuda o vetor velocidade. Se ajuda, o vetor velocidade fica cada vez maior. E isso é ir cada vez mais rápido. Então, se esse móvel vai cada vez mais rápido, além de ter um movimento progressivo, ele tem um movimento progressivo. E acelerado. Então, aceleração e velocidade com os mesmos sinais, movimento acelerado. Vamos olhar, por exemplo, de baixo aqui para continuar construindo conhecimento. Mesmo. Eu tenho um móvel se movimentando para a direita. Se ele se movimenta para a direita, a velocidade dele é contabilizada como positiva. Tá, então se a velocidade é positiva, ele tem um movimento progressivo. Já sei disso. Só que nesse movimento a aceleração aponta para a esquerda. Se para a direita é positivo, para a esquerda deve ser negativo. Então a aceleração é negativa. Só que além disso eu posso pensar velocidade e aceleração com sinais contrários quer dizer que a velocidade aponta para um lado e a aceleração aponta para o outro. A velocidade aponta para o um lado onde as posições crescem e a aceleração aponta a contrária, é isso. Quer dizer que essa velocidade fará que essa aceleração fará a velocidade reduzir-se a cada segundo. E se a velocidade reduz-se a cada segundo, quer dizer que o móvel está indo cada vez mais devagar. Então, quando a aceleração não ajuda, quando ela atrapalha o vetor velocidade, o movimento é retardado. A velocidade é cada vez menor e o móvel vai cada vez mais devagar. Então, este movimento de velocidade positiva é progressivo, só que se a aceleração, ao mesmo tempo que a velocidade é positiva, for negativa, o movimento é retardado. Velocidade e aceleração com sinais contrários, com os sentidos contrários, resulta num movimento retardado sempre. O terceiro exemplo é o exemplo em que o móvel agora vai para a esquerda. Ele vai contra a crescência das posições, ele está indo para trás. E a gente diz que a velocidade dele é negativa e o movimento é regressivo ou retrógrado. Eu escrevi aqui, ó, regressivo. Então, sempre que a velocidade apontar para trás, ou para a esquerda, ou for negativa, isso significa que o movimento é regressivo. Eu nem olhei para aceleração ainda, mestre, porque independe, quem manda se a velocidade, perdão, se o movimento é progressivo ou se o movimento é regressivo, é o sinal da velocidade, independente do sinal que tenha a aceleração, mas agora eu vou avaliar o sinal da aceleração a aceleração aponta para a direita a aceleração é positiva então, eu vou colocar aqui a aceleração aponta para o lado positivo numa situação em que a velocidade aponta para o lado negativo. Então, embora pareça que pela aceleração positiva o movimento devesse ser acelerado, mestre, não é por aí. Se eu tenho uma aceleração positiva enquanto a velocidade é negativa, quer dizer que velocidade e aceleração têm sinais contrários, têm sentidos contrários. Então, me diz, será que a aceleração aqui ajuda o vetor velocidade ou atrapalha se está em sentido contrário? atrapalha e por isso a velocidade terá módulo gradativamente menor, cada vez menor o módulo da velocidade é cada vez mais devagar e cada vez mais devagar é um movimento retardado. Então este móvel com velocidade negativa tem um movimento regressivo e enquanto a velocidade for negativa e a aceleração positiva, o movimento será retardado, cada vez mais devagar até parar. E o movimento de baixo é aquele em que a velocidade é negativa, ou seja, o movimento é regressivo, porque a velocidade aponta para trás, só que aqui a aceleração ó, também aponta para trás. Então a aceleração tem o mesmo sinal, o mesmo sentido do que a velocidade, ela é negativa. E quando a aceleração é negativa, ao mesmo tempo que a velocidade, mestre, quer dizer que a aceleração ajuda o vetor velocidade a ficar em módulo cada vez maior. E isso significa que a velocidade é cada vez maior e o movimento é cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido é acelerado. Então, embora este movimento seja regressivo, olhando o sinal dos dois, ele é acelerado. Então, o móvel está indo para trás cada vez mais rápido. Cada um desses exemplos que eu coloquei aqui podem ser, vou imaginar, comparados a uma situação do cotidiano, pensando-se num automóvel em um determinado local. Quando que o movimento é progressivo e acelerado, mestre? progressivo vai para frente. Então, quando o carro está indo para frente, acelerado, cada vez mais rápido. Quando o carro está acelerando, quando ele está arrancando para frente, ou, de repente, decide ultrapassar o caminhão da frente, ele vai ter que acelerar o seu movimento, vai ter que atingir uma velocidade superior do caminhão para poder ultrapassá-lo. Tá? Então, progressivo e acelerado é para frente, cada vez mais rápido. Pode ser arrancada ou no meio da viagem, que aí mais rápido o movimento será progressivo e acelerado. Já o movimento progressivo e retardado, pensa, mestre, ó, Está indo para frente, mas cada vez mais devagar. Quando que o carro vai para frente cada vez mais devagar? Quando o motorista freia. Então, ao frear enquanto o carro está indo para frente, o carro vai cada vez mais devagar para frente. Para frente é progressivo, cada vez mais devagar é retardado. Então, o movimento progressivo retardado é quando o carro está indo para frente e freando. No caso deste terceiro exemplo, o movimento é regressivo. Então, tem que pensar, o carro está indo para trás. Para trás na trajetória que podia ser o carro para frente, mas né, na trajetória orientada para trás. Mas eu vou pensar no ré, que é mais fácil de pensar que daí ele está indo para trás. Tá, então ele está dando ré retardado, cada vez mais devagar. Quer dizer, ele estava dando ré e apertou no freio, por exemplo. Aí quando ele freia, a, a desaceleração dele aponta para o lado positivo. Ele estava dando ré e freou, então ele vai para trás cada vez mais devagar. O movimento regressivo é para trás, retardado é cada vez mais devagar. Então, quando alguém está dando ré e freia até que pare, o movimento é regressivo e retardado. Lembra, para trás cada vez mais devagar, então está dando ré e está freando, é assim. E o terceiro e último movimento regressivo acelerado é... Terceiro não, né mestre? É quarto. Então, o quarto e último, o movimento é regressivo, está indo para trás e é acelerado, cada vez mais rápido. Quando é que o carro vai para trás e cada vez mais rápido, mestre? Quando engata a ré e arranca. Ao arrancar com a ré engatada, tu vais para trás cada vez mais rápido. E agora, mestre, para finalizar a aula sobre MRV, conversaremos sobre as outras equações, começando pela equação horária da posição, ou função horária da posição. É aquela mesma que tinha no MRU, é aquela que vai dizer a posição em que o móvel se encontra em qualquer instante do movimento. Então, começa muito parecida com a equação do MRU, para a posição em função do tempo. A posição é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo. Lá na equação do MRU, Messi, vamos ver se tu lembra aí, era sem o V0, o resto era igualzinho. E a gente dizia assim, ó, a posição... Agora é onde ele saiu mais quanto ele andou, porque velocidade vezes tempo é o deus do deus vê tudo, né? É a distância percorrida. Só que aqui no MRUV a gente sabe que a velocidade não é constante. A velocidade fica cada vez maior ou a velocidade fica cada vez menor então esse móvel não vai andar só o produto da velocidade desde o início do movimento na velocidade inicial dele vezes o tempo desde o início do movimento ele vai andar ou mais se a velocidade estiver aumentando em módulo até esse instante ou menos ou pode ser mais e menos se o movimento for retardado e depois acelerado. Ou seja, para corrigir esse, essa, essa imprecisão de dizer que ele teria andado somente v vezes t, ou velocidade inicial, este termo que está aqui, que é o valor da aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, corrige e coloca o valor que foi percorrido a mais ou a menos em função da variação da velocidade. Então, para o MRUV, a posição é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Lembra que se a velocidade inicial for positiva, vai ensinar sinal positivo aqui na velocidade. Se ela for negativa, vai negativo. E a aceleração também tem que cuidar o sinal, mestre. Se a aceleração for positiva, tu bota mais aqui. Se a aceleração for negativa, bota um menos aqui. Cuidado, mestre, porque às vezes as questões perguntam qual é a posição do móvel em determinado instante. Às vezes a questão pergunta quanto que o móvel se desloca ou que distância ele percorre desde o instante, sei lá, 3 segundos até o instante 5 segundos. Não vai me colocar um 2 aqui, é se calcular a posição dele no instante 2. Se a questão te perguntar qual é que é o deslocamento ou qual é que é a distância percorrida pelo móvel, entre os instantes 3 e 5 segundos, o certo é tu calcular a posição no instante 3 segundos, a posição no instante 5 5 segundos e aí depois descobrir quanto que ele andou de uma posição para outra então atenta para esse detalhe mas para não errar essa questãozinha a outra equação não é mais uma função horária a gente já viu no MRV a função horária da velocidade a velocidade do som no tempo a função horária da posição a posição do função no tempo e agora estaremos conversando sobre uma equação que não é uma função horária, não tem tempo. Ela vai nos dizer o valor da velocidade em função da posição, ou vai nos dar a posição aqui dentro do ΔS em função da velocidade que o móvel tem. Essa é a chamada Equação de Torricelli. E ela relaciona os valores de velocidade, aceleração e o deslocamento sem depender do tempo. Então o valor da velocidade em um instante específico ou uma posição específica ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o delta ΔS. Mestre, lembra que tu sabe o que é o ΔS. No lugar do ΔS pode colocar a posição final menos a posição inicial. A posição inicial é de onde ele começou a se movimentar, é de onde ele saiu. A posição esta aqui ó, é aquela que combina com esta velocidade, ou seja, é onde ele está quando tem essa velocidade. E essa velocidade é a velocidade que ele tem quando ele está nessa posição. Então, a equação de Torricelli vai ser utilizada quando não tem tempo. Se não tem tempo, usa Torricelli. É assim que você vai resolver a questão. E aqui embaixo eu separei uma retomada de um assunto que ficou meio incompleto, porque a gente não estava conversando ainda sobre MRUV, Mestre. Mas se por acaso, numa questão de um nível um pouquinho maior, perguntar qual é o encontro entre dois móveis e um dos móveis está em MRUV. Lembra que lá no MRU a gente conversou sobre a situação dos dois móveis estarem em MRU. Agora um dos móveis poderá estar em M-R-U-V. É, vamos imaginar a situação aí. Imagina que tem um carro que está parado no semáforo, Aí o semáforo abre e o carro arranca ao mesmo tempo que passa um caminhão, porque o caminhão estava com movimento uniforme pelo mesmo semáforo. Aí a questão vai te dizer a aceleração do carro, o carro parte do repouso com uma aceleração constante, enquanto o caminhão passa pelo semáforo quando o mesmo abre com uma velocidade constante. Então o automóvel está em MRU e o caminhão está em, perdão, o automóvel está em MRUV, não é? Tem aceleração, ele tem aceleração, e o caminhão está em MRU porque a velocidade dele é constante. E a questão de pergunta, depois de quanto tempo o automóvel alcança o caminhão? Ou qual é a distância do semáforo até onde eles se encontraram novamente, quando o automóvel alcançou o caminhão? Para resolver isso, mestre, tu resolve como se fosse uma questão de encontro entre dois móveis, porque é, eles vão se encontrar lá na frente. Aí tu vai dizer que a posição do caminhão, que está em MRU, é igual à posição do automóvel que está em MRV. E aí, quando a gente iguala a posição, na verdade, a gente está igualando as equações das posições. Então, eu vou colocar na posição do caminhão, posição inicial do caminhão, que era o semáforo, pode considerar zero para os dois nesse caso, né? se não for assim a situação tem que avaliar, mais a velocidade constante do caminhão vezes o tempo. Igual a posição inicial do automóvel, que também é o semáforo, mais a velocidade inicial dele, que era zero, né? se ele partir do repouso, mas caso não parta do repouso, daí tu tem que considerar essa velocidade, mais o valor da aceleração do automóvel, tempo ao quadrado sobre 2. E aí tu vai resolver essa equação, vai encontrar o instante de tempo em que os dois se encontraram. Agora eu vou te dar um tempo aí, mestre, para tu fazer um print desse quadro, ok? E agora, mestre, vamos conversar sobre um detalhe muito importante que pode facilitar aí muito a tua vida na hora de resolver questões. A velocidade média no MRUV. A gente viu já a velocidade média lá naquela aula de conceitos fundamentais de cinemática que envolveu também falar sobre aceleração. Mas a velocidade média era o ΔS sobre ΔT. Quando era a velocidade vetorial média, a gente colocava o deslocamento vetorial. Aqui na cinemática escalar, a gente vai falar sobre o deslocamento escalar. Então, o deslocamento escalar sobre o tempo era a velocidade escalar média. Aqui eu vou chamar simplesmente velocidade média. Acontece que, quando eu te expliquei velocidade média, eu falei, não é para somar as velocidades e dividir por 2, ou dividir por quantas velocidades você esteja somando, caso, numa questão que envolva dois trechos de movimento, a questão é te perguntar a velocidade média do percurso todo. Então, lembra, não é para somar as velocidades e dividir por 2 para calcular a velocidade média quando eu tiver dois movimentos separados, cada um com a sua velocidade. Mas, se for um MRUV, tu pode. A velocidade média é a média aritmética das velocidades. E isso só acontece num movimento em que a velocidade evolui de um valor inicial para um valor final com uma aceleração constante, ou seja, tem que ser um movimento uniformemente variado. Então, somente no MRUV é que tu vai dizer que a velocidade média é igual à média das velocidades. E já que velocidade média sempre é deslocamento por tempo, inclusive no MRUV, e ela também é no MRUV soma das velocidades por 2, a média aritmética, a gente pode igualar essas duas. A gente pode dizer que deslocamento sobre tempo, que sempre é a velocidade média, é igual à média aritmética das velocidades, que também é o caso da velocidade média no MRUV. Ou seja, mestre, se a questão for de MRUV e te disser a velocidade num instante e a velocidade no outro, e te perguntar qual é que é o deslocamento entre essas duas velocidades, se tu sabe o intervalo de tempo, pode usar isso aqui. ó. Faz a média das velocidades, soma, divide por 2, já sabe a velocidade média, multiplica pelo tempo que tu sabe pela questão, vai achar qual é que é o valor do deslocamento entre esses dois instantes ou entre essas duas velocidades. Mas lembra, é somente no MRUV que tu pode fazer isso. Em qualquer outro movimento, tu não pode.